Prata Kudal NSP. O microcosmo dentro de nós cria motivação suficiente para cuidar da saúde. Em 2005, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina foi concedido a Barry Marshall e seu colega Robin Warren. Eles o receberam por um trabalho muito importante e interessante. Influência da bactéria Helicobacter pylori na ocorrência de gastrite e úlceras gástricas e duodenais. Esse é o nome do trabalho deles. O mais importante foi revelado. Existem bactérias que vivem tranquilamente no estômago. O ácido não os incomoda. Estas bactérias têm um mecanismo de defesa ácido. Essas bactérias causam inflamação e úlceras. E câncer. Esta é a coisa mais desagradável sobre a helicobacter. Esta bactéria, infelizmente, pode provocar câncer. E também extremamente irritante. Portadores de helicobacter são a maioria dos adultos. É fácil se infetar. O processo de eliminação, erradicação, do helicobacter leva algum tempo e requer algum esforço. Primeiro, a infecção é confirmada. É fácil, existem testes de respiração muito úteis. Existem diagnósticos mais complexos. O importante é que esta infecção pode ser detectada de forma rápida e fácil. Maastricht. Uma cidade linda e aconchegante, outrora escolhida para sediar uma conferência de gastroenterologistas. Foi assim que surgiu o protocolo Maastricht 1, ou melhor, recomendações para o uso de medicamentos denominados Maastricht 1. Em seguida, ocorreram mais algumas conferências, nas quais as recomendações foram complementadas. O protocolo Maastricht 5 já foi adotado. A Wikipédia diz isso. O consenso de Maastricht 2 determinou que nenhum dos esquemas de erradicação do helicobacter pylori garante a erradicação da infecção. A infecção por H. pylori é uma doença infecciosa independente dos sintomas clínicos e complicações. O helicobacter pylori é o principal fator causador do câncer gástrico, que pode ser prevenido pela erradicação precoce antes do aparecimento da metaplasia e da atrofia. Era uma citação da Wikipédia. O que todos devem saber sobre esta infecção? Ela está se adaptando à medicação. Cientistas de todo o mundo estão alegando resistência bacteriana. Antibióticos e outros medicamentos não matam as bactérias. As bactérias sobreviventes se adaptam. Eles passam genes de resistência a antibióticos para seus descendentes. Os cientistas provaram que o helicobacter pylori causa câncer. A carcinosmicidade desta infecção. Sua onipresença. infecção da maior parte da população mundial. A capacidade das bactérias de evitar a ação de drogas. Mesmo com alta eficiência de tratamento, há uma grande chance de reinfecção rápida. Carcinosmicidade do Helicobacter pylori como principal argumento na busca de ajuda. O que pode ser usado, com mais frequência do que o esquema de erradicação de Maastricht. O que é mais seguro do que antibióticos. O que é eficaz e testado pelo tempo. Prata. Comprovado por milhares de anos. Eficaz comprovada. Seguro. A American NSP Company fabrica prata caudal Seu ver NSP é um produto exigido em todo o mundo. Milhões de consumidores confiam na NSP Company. NSP tem uma reputação impecável como o melhor fabricante de qualidade. A empresa NSP atende a humanidade há mais de 50 anos. Como o prata afeta as bactérias. Como o prata afeta os vírus. Como a prata afeta os fungos? Existem barreiras naturais no corpo humano. Pele, mucosas do aparelho respiratório, digestivo, urinário e reprodutor. Todas as barreiras naturais são cobertas com microflora. É lógico que exista uma poderosa defesa imunológica nas membranas mucosas e na pele. Prata protetora. Escudo de prata NSP. O produto tem fortes propriedades antissépticas e antibacterianas. A prata neste produto é representada por partículas muito pequenas, o que aumenta a sua eficácia. A prata produtora tem um amplo espectro de atividade antimicrobiana. A concentração de prata no produto é de 18 partes por milhão. Atividade antibacteriana da prata caudal contra bactérias gram-negativas e gram-positivas. A prata exibe alta atividade bactericida. Em relação às bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Incluindo variedades resistentes a antibióticos. Também para alguns vírus e fungos. Estudos mostraram que a sensibilidade de diferentes organismos patogénicos e não patogénicos à prata não é a mesma. A microflora patogénica é muito mais sensível aos íons de prata do que os não patogénicos. Portanto, a prata atua seletivamente, destruindo em maior medida os micro nocivos. O mecanismo de ação da prata na célula microbiana é que os íons de prata são absorvidos pela parede celular do micróbio. Como resultado, a célula permanece viável. Mas algumas de suas funções são violadas. Por exemplo, a divisão de bactérias. É assim que se manifesta o efeito bacteriostático da prata. O espectro de ação antimicrobiana da prata é muito mais amplo do que muitos antibióticos e sulfonamidas. A prata tem um efeito antimicrobiano mais poderoso do que a penicilina, biomicina e outros antibióticos. A prata tem um efeito prejudicial em cepas de bactérias resistentes a antibióticos. Assim, foi comprovado que os íons de prata têm vários efeitos antimicrobianos, de bactericida a bacteriostático. A ação bactericida é a capacidade de matar bactérias. Bacteriostático é a capacidade de prevenir o crescimento microbiano. É muito importante que, ao mesmo tempo, os íons de prata sejam inofensivos para as células do corpo humano, ao contrário das células dos micro-organismos. Um artigo científico é citado dando uma explicação. Propriedades antibacterianas e mecanismo de ação bactericida de nanopartículas e íons de prata. O ponto de aplicação para bactérias gram-positivas e gram-negativas são os peptidoglicanos. Eles não são encontrados nas células do corpo humano. A prata ajuda a combater infecções. No entanto, não danifica as células do corpo humano. Microflora fúngica, a prata pode inibir o crescimento de fungos. Isso foi comprovado experimentalmente. A prata já está incluída em vários agentes que ajudam a combater infecções fúngicas em plantas. Anticéticos à base de prata são conhecidos e amplamente utilizados, para uso humano. Um artigo científico é citado. Atividade antimicótica da prata Significa antifúngico. Soluções de nanopartículas de prata exibiram atividade fungicida contra a candida. Isso significa que a prata mata a candida. A propósito, você pode encontrar informações em fontes abertas. Quantas pessoas sofrem de candidíase? Prata e vírus. Todos sabemos que a criação de um grande número de vírus ocorre dentro das células de um organismo infectado. Com a gripe, por exemplo, nós mesmos produzimos um grande número de cópias de vírus. Como a selver ajuda a interromper esse processo. Os íons de prata bloqueiam as enzimas envolvidas na síntese de novos vírus. Aplicação local de prata, gotas no nariz. No início da doença, a prata pode interromper ou retardar o desenvolvimento do processo infeccioso. Comentários sobre prata. Eu amo muito esse produto. Funciona poderosamente. Realmente funciona. Ótimo para o sistema imunológico. Excelente. Comecei a tomar selver durante a minha doença. Três vezes por dia, e durante o dia me sinto bem. Todos esses produtos NSP são ótimos. Eles nunca falham. Esta é a melhor prata. Eu amo Nunca saio de casa sem ele. Realmente ajuda, especialmente no início do início dos sintomas. Com o que usar prata? Claro, com clorofila. Reparante. citoprotetor, Antioxidante. Reduz a inflamação. Acalma as mucosas irritadas. Cura. Para que mais a prata pode ser usada? Com microflora útil. Próbio 11. bacilo coagulans. Força da flora bifidofilus. Nosso canal no YouTube já possui vídeos sobre esses produtos. O significado de tal combinação de produtos é claro. Prata, mata ou bloqueia a reprodução da microflora patogénica. Clorofila, cura defeitos da mucosa, alivia a inflamação. A microflora útil povoa os territórios limpos pela prata. A microflora ruim saiu, a boa veio. Como combinar esses produtos? Prata, com o estômago vazio pela manhã, uma colher de sopa, 10 dias por mês. Clorofila, 15 minutos após a prata. Uma colher de sopa, você pode com um copo de água morna. Microflora benéfica, no café da manhã uma cápsula de um dos três produtos NSP com microflora benéfica. Nos dias em que não há recessão de prata. Clorofila, 15 minutos antes do café da manhã. Uma colher de sopa, você pode com um copo de água morna. Microflora benéfica, no café da manhã uma cápsula de um dos três produtos NSP com microflora benéfica. By the way, este mecanismo não se aplica apenas ao estômago. E não apenas para a helicobacter pylori. Toda a cavidade oral, incluindo gengivas e dentes. Vias respiratórias superiores. Parte superior do sistema digestivo. São órgãos que estão em contato direto com a prata. Reduzindo a carga infecciosa geral. Isso se aplica a todo o organismo. Restrições: Se ele ver a NSP, não está posicionado como uma droga ou tratamento. Este é um suplemento. O objetivo de pegar a prata é apenas a recuperação. Não é uma cura. Em nenhum caso, substitui os antibióticos, no caso de amigdalite bacteriana, por exemplo. A prata pode complementar um plano de tratamento básico. E o que significa a ingestão preventiva regular de prata? Faça um ponto no papel com um lápis. Neste ponto, um quarto de milhão de bactérias se encaixam. 250 mil bactérias em um pequeno ponto. Quantos estão na boca? Quantos estão nos intestinos? Esses grandes cientistas explicaram como o helicobacter provoca câncer. O microcosmo é enorme. Podemos nos proteger disso naturalmente. Prata. Clorofila. Três variantes de produtos com microflora benéfica. Sua poderosa proteção e prevenção. Seu Se ver NSP na Europa é certificado como um produto cosmético. Importante! Por favor, no site do NSP na Europa, procure por seu ver no tópico Cosméticos. Este método de usar prata, clorofila e microflora benéfica é natural, seguro e muito simples. Você pode usá-lo para evitar resfriados sazonais. Este é um grande apoio em qualquer época do ano. Saúde para você e seus entes queridos.